Oi, eu sou o Botão, esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem perceber, presença mais do que ilustre aqui, Fábio Gatti no canal Botão do Excel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou imaginando o que, que é mais do que ilustre, né? Não, não é. Isso só é... entre estrela, Léo. Só estrela. Tipo o Jô Soares do Excel. Aqui. Praticamente. Sabe o que acontece? Eu não tenho o que fazer, daí eu não tenho mais vídeo, aí a gente chama os caras é para gravar pra gente. Aí o Juliano vai falando: não, vamos chamar a gente porque você não faz a porra nenhuma. É, não coincidentemente, não. eu não tinha porra nenhuma pra fazer em Ribeirão, tô aqui também. Daí, Ribeirão, é bom, é a gente chuta. É cidade junta, Cara, ir. obrigado aí pela, pela presença, eu vi que você trouxe meu presente, que ele já me deu, mas agora nós vamos ensaiar para ele me dar é, um é. o... a gente finge que... Oh, botão, eu encontrei isso aqui. Ó, vergem isso Inveveve. daqui, ó. Então a gente, já que a gente vai se encontrar aqui, estamos contra os pedidos para ninguém sair de casa, para tratar a coronavírus. <risos> um metro de distância. É, um metro de distância, é. um estão é. quase encostados, quase Muito corpo, obrigado. Fala assim, pega coronavírus. aquela amarela ali que ele é só. Ah, ali, pô, aí isso aqui... Ah, aqui. Ah, aqui c... C... Eu dou a cachaça. eu dou a cerveja, o então, cara dá uma, sei lá, É isso aí, ó, do Botão. Essa aqui é do ela foi lá no FUDENCH. Até, até na, o término na, do dia eu experimento. Na essa minha, essa aqui. minha coisa aí. Obrigado. O que, que nós vamos falar hoje, Fábio? É, nós vamos falar hoje sobre, já que a gente está falando sobre Corona, brincamos sobre Corona, vamos falar um pouquinho sobre como a gente consegue extrair os dados do Corona atualizados em pesquisas que estão sendo disponibilizadas online. Porque uma das coisas que são muito recorrentes que alunos me pedem é, tá legal, Fábio, mas onde que eu consigo pegar uma base para praticar esse dashboard, esse painel, o BA, enfim, onde que eu consigo pegar uma base? Então, atualizar. Tá Ótimo, Tema. Então, só fala um nome simples para Juliana a disponibilização de base de dados do coronavírus não tá muito legal, peraí, pe a gente vai pensar numa coisa bem assim, marketeira, a gente tá, tá, toma, toma. Vamos Toca lá. a vinheta aí pra gente começar o vídeo. Então, vamos lá, o que nós vamos fazer? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue extrair dados online, extrair dados da web, que a fonte ao seu desejo, né? Você escolhe o que onde você vai extrair esses dados. Com esses dados extraídos, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho neles. E o bacana do foco que a gente vai pegar agora é, primeiro, porque ele está em evidência, né, com relação ao coronavírus. E cá estamos nós num ambiente fechado com ar condicionado, um próximo ao outro, pra. <risos> Seguindo bem vai as. Tem álcool em gel, pelo menos. É, Tem, estamos tomando álcool em gel. Então, como que a gente consegue pegar esses dados online e trabalhar com eles? Então, a gente vai focar no coronavírus. Muito certo? bom, então vamos lá. Eu peguei um site aqui na internet que é um você consegue escrever no github.com e você escreve github.com no, no Google e escreve é, covid-19. Vai aparecer esse, essa publicação que é do CSS EGI Send Data. Basicamente é. o cara pega e faz uma atualização todo dia de quantas infecções tem. D-1. Passou Beleza. o dia, ele pega como é que está aquela atualização e com base nos noticiários e vai acrescentando aqui. Muito bom. Certo? E daí eu entrei lá dentro dos dados master dele, os covid data. Então acessei, certo? Vou ter aqui o, o, opa, aqui o data. Eu tenho meus daily reports, ok? Reports diários. Ops, voltando, peguei errado. Time series. Aí sim, time series. Beleza. Beleza. No time series eu tenho lá os confirmados, as mortes, também já um outro dado que pode depois acrescentar e a gente poder fazer cruzamento. De quantos casos foram confirmados, quantas mortes aconteceram, fazer dados uhum. de estatística e tudo mais. Mas né? isso é um arquivo, então, que ele disponibiliza? Ele disponibiliza como se fosse um arquivo de texto, só que publicado embedado dentro do site. Tá. Então os dados ficam aqui. Ele, ele não disponibiliza mesmo. arquivo diretamente, né? Então eu pego aqui um time series, eu vou pegar o confirmados.csv, você Pode escolher qual você quiser. Quando ele abrir, ele vai trazer aqui os dados, ó, embedados dentro do site. Então eu conseguiria já fazer pesquisa aqui fazer qualquer informação. Por exemplo, sei lá, Brasil, pesquisei, ele já vai trazer aqui os casos é, desde o Bom primeiro ver, dia. É tá aí? Baixa aí. Olha lá, 372 no dia 18. Foi ontem. Dados confirmados, né? Acho que já deve estar beirando os 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, <risos> do jeito que está a situação lá. Mas, enfim. Isso aqui de novo. É baixo e China isso aí, tudo. Ver. <risos> China. É, China. É, o legal de ver a China. Aqui, ó. As... Tá até aberto por província. Ah, por província, né? Então se eu pegar lá dentro da província, é, como que se escreve aquela tranqueira lá da uan <risos> Então, ali, você pega uma província específica, você vai conseguir pegar os dados. Eu vou, vou só pra direita mesmo, tanto faz a província, e ali nós temos os dados que, ó, estão estagnados, em grande parte. Subiram muito pouco. Então, aquela porque eles estão em contenção, né? Não tiveram mais casos acontecendo porque eles estão nas contenções. Show de bola. Certo? E, ah, mas por que que não tá decaindo? Porque aqui são casos confirmados, aqui não tá falando quantas pessoas estão infectadas. Tá. Beleza? Então, temos ele ali. Eu vou tirar minha, minha pesquisa que eu tinha feito aqui. E o que eu quero é pegar o RAW, raw né? RAW, é cru. Eu quero os dados cruz. Ele vai abrir essa coisa linda. Nossa fica bem senhora. de boa pra analisar, fica tranquilo. A gente vai pegar, então, o nosso link aqui de cima, uhum. copiar, e eu vou analisar ele pelo meu Power Query de novo. Beleza. A gente falou já de Power Query. Vai falar, né? Vai verdade? falar. É, que é legal, é <risos> a isso, né? A gente gravou, né? A gente grava e daí depois não sabe. É, é isso aí. É, Cara, o... vamos falar Power a, gente, Query. a gente vai e falou. Beleza? Fechado. Abriu o Excel. Pode ser Excel, pode ser Power BI, onde vocês preferirem abrir, certo? Eu vou no Excel, porque isso aqui é o Botão do Excel, não é? Botão do Power BI. É ou não é? Vou pegar aqui de outras fontes, da web. Quando eu acessar a web, ele vai me passar aqui. Me mande o um link, me passe o link. Eu vou passar lá o do raw data, lá, que, que tá eu peguei. Que está Certo, que tá ponto .csv. Dei tá. ok. E, como esse aqui é o meu primeiro acesso com esses meus dados, ele vai me pedir a parte de acesso de conteúdo online. Para que eu consiga só autenticar os meus dados, que eu estou de acordo com essa fonte, que é segura, enfim. Aquela coisa toda. Se tivesse que passar login, eu passaria, enfim. Conectei fonte de dados está aqui, eu tenho que fazer uma transformação, porque ler os dados desse jeito não está muito legal, né? Uhum. Até porque isso aqui são dados não normalizados. Para quem não sabe, o que é dados não normalizados seria uma, o que não é base de dados, basicamente. Um sequencial que está crescendo na, na horizontal, aquele formato, por exemplo, o pessoal gosta de fazer em DRE, uhum. em fluxo de caixa. Fica aquela coisa linda, aquele linguição que cresce eternamente. É bonito para impressora, né? Para impressora. Você vai analisar, mas para fazer análise é uma bosta. É uma bosta. Depois você não consegue cruzar análise temporal direito. Daí fica fazendo aquela função, dentro de função, dentro função para fazer uma análisezinha. Sim, entendo o que é isso. É, Pois é, uma das coisas que eu mais enfrento na empresa é que o usuário está mais acostumado realmente no quê? Enxergar os dados do jeito que eles querem que o dado fique, e não do jeito que o dado tem que realmente estar para você conseguir construir a análise. Né? O Benito fala, o usuário está acostumado a fazer as bases pensando em como a impressora vai aceitar ela, né? e não Exato, como como você vai ver o relatório. Exatamente. Então aqui, primeira coisa, vou tirar aquele tipo alterado, porque o Power Query é meio xereta, ele já bota tipo alterado toda vez que você faz uma, uma mexer nas minhas colunas em geral. tá Eu não quero esse tipo alterado. Primeira coisa, a primeira linha que temos aqui, com todos esses registros aqui, da primeira linha, na verdade, esse registro inteiro da primeira linha, ele é o meu cabeçalho. Uhum. Então, muito difícil, página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho, né? Beleza. Não precisa explicar o que esse cara faz. Joguei, ele já me traz um tipo alterado de novo, xereta. Tchau, sai daqui. Beleza? Certo. Eu tenho aqui as províncias, tá? Que não são todas que estão preenchidas, é relevante, não é? Aí fica critério da análise. A country aqui, então o país, esse sim, extremamente importante. Beleza. Beleza. Latitude e longitude, ok? E as, as datas. datas. Esses caras aqui são meus pivôs, são as informações informações macro aqui dos meus dados, certo? O que está à direita são as informações micro, é dado por dado dentro de cada data. Então, são as, as informações mais granulares. Eu quero que elas normalizem. Então, essa estrutura horizontal, eu quero que se tornem verticais. Beleza. Então, peguei essa minha primeira coluna, segurei shift, peguei a última, marquei quais são as minhas colunas pivô, vou em transformar, e eu peço pra ele aqui, ó nessa, nesse carinha, botãozinho pequenininho, que é o transformar colunas em linhas. Você vai falar, pô, Fábio, mas peraí, você selecionou as que não podem ser linhas pra transformar, porque as que, essas daqui que eu selecionei agora, são realmente as colunas certas. As outras é que são deveriam ser linhas e estão em colunas? Sim. Certo? Entendi. Elas estão em colunas, mas elas deveriam ser linhas. Uhum. Então, eu venho aqui do lado, clico na setinha e falo, transforme as outras. Por que, que eu faço isso? Porque amanhã, quando acrescentar mais um, um dia, ele já vai trazer automaticamente. Entendi. Eu não selecionei as colunas que eu quero, eu selecionei as colunas que eu não quero Entendi. que ele transforme. Então, transformar as outras em linhas. Basicamente, acabou. Bacana. Certo? Então, meus dados já estão praticamente certos. Ou seja, você pegou a matriz que estava para lá e jogou ela para baixo. Tava isso. no sentido horizontal, colocando na vertical para trabalhar com ela como para leitura de tabela, enfim, em função. Com um clique, né? E o que é bacana é... Se alguém e já teve é a oportunidade... É um se alguém já teve a oportunidade de tentar fazer isso no Excel purão lá mesmo, sabe que gostoso que é copia, cola, transpondo, copia, cola, transpondo, copia, cola... E o pessoal vai para quê? Para macro. Sim. E daí tem outras formas também possíveis lá no Excel puro, que o, o próprio Microsoft Query, que veio antes do Power Query, enfim, tem outras formas. Mas é tudo uma... Ah, isso aqui é um clique. Bacana. Bom, atributo e valor, né? Puta, atributo e valor. Vamos dar nomes melhores aqui para eles. Eu posso tanto renomear a minha coluna e ele vai acrescentar uma etapa, assim como eu já posso vir na etapa anterior, nessa consulta que foi gerada, e, e altero aqui. Então, tudo faz. Eu vou alterar aqui porque eu não quero acrescentar uma coluna só para dar nomes. Então, atributo eu vou chamar de data e valor eu vou chamar de infectados. Pode ser? Pode ser. Não sei se é o seu termo mais correto. Caso, sei lá. Caso, enfim. Data está no formato americano. Uhum. Imagina de novo fazer essa transformação no Excel. Vai encher o saco. Enche o saco. E aí, esquerda, direita, pega no meio, extrai, depois junta, uma chatice. Então, aqui eu consigo fazer de uma forma bem simples. Eu quero transformar ele em data. Só que se eu simplesmente clicar aqui, ele não vai entender, porque tá no formato americano. Vai dar eu em alguns casos. Certo? Porque ele falou, peraí, isso aqui não, não consegui entender esse cara como sendo uma data. Uhum. Então, eu vou vir aqui, apaguei aquela etapa lá que eu fiz de teste, vou clicar nesse ABC e vou falar, usando uma localidade. Isso Sim. aqui é basicamente quando eu ligo lá do poliglota do meu... Power Query. Entendi. Eu falo, amigão, começa a falar outras línguas aí. E daí, usando a localidade, quando eu clico aqui, ele fala, beleza, me fala que tipo de dado é, lendo a partir de que local. E daí, ele vai ler com base naquilo e vai converter pra minha língua. Então, você pode escolher o local. Perfeito. Entendi. Então, eu vou falar, data, com base o local com base, Brasil. Com, Brasil é o meu Power Query. Então, eu não ah, preciso. Tá, tá, tá, tá. É como da, se da eu tivesse é a fonte, aonde ele tá lendo. E daí, eu não consigo achar que, por exemplo, os Estados Unidos é inglês, Estados Unidos. Entendi. É onde ele vai ler a fonte. Então, ele tá falando, ó, exemplo, 3 do 29 de 2016. É esse Thursday, Marte, ou seja, São esse exemplos. é o tipo de dado que ele vai ler, certo? Qualquer um desses tipos aqui possíveis. Ele vai ler, ele vai converter para mim, ó. Bacana. Então você está tratando a base, está ensinando ele a tratar, não é nenhum tratamento. Exato. É uma rotina de tratamento. É uma rotina, é isso que é legal. É Uma rotina. Que eu posso até a qualquer momento voltar e falar assim: peraí, não, deixa eu substituir, deixa eu voltar, deixa eu fazer algo antes. É uma rotina, é uma macro sequencial ali, né? Se, falando de um jeito bem grosseiro, uhum. mas eu tô tratando, e o que é legal? Nunca mais vou precisar relar nessa base. Bacana. Tá, ó, tá. Você já montou a rotina. Ali. E tá na web. O cara atualizou, veio. Beleza. O que que eu preciso fazer agora? Eu vou tirar essa minha coluninha da província, porque tem muitos nulos aqui. Tem muitos br em branco aqui, né? Ó, se eu ver o mouse aqui em cima, ele até mostra pra mim. Vai, filhão. Aí. 772 vazios. 75, 72%, é pôr, 77% meu. dos dados estão vazios. Então, eu não quero. Vou remover. Só que quando eu faço isso, China, por exemplo, que tinha umas províncias, vai ficar China, China, China, China, China, com repetição de data. Uhum. Então, eu vou falar pra ele agora, agrupa tudo isso e soma os infectados. Porque o que se tem dois, não Província e três na outra, são cinco sim, na China, sim. certo? Então eu vou pegar tudo isso daqui, que é como se fosse um remover duplicatas, unificando os valores, uhum. somando eles, vou na minha página inicial e falo para ele, agrupe e pôr. Por eu ter selecionado, ele já veio para mim como sendo a fonte, ó, country, latitude, longitude e data, certo? O latitude e longitude vai me dar problema aqui. Eu vou até tirar, porque, como tá por latitude e longitude, as províncias têm latitude e longitude diferentes. Não vou utilizar elas agora. O, é o que que eu vou. <risos> Pra plotar no mapa às vezes ajuda, ah, é, mas, não. ah, lasque-se. Então, ali, tirei. Ah, mas eu queria. Criei uma tabela auxiliar com a latitude, e longitude dos, de cada uma das regiões, enfim. Depois você volta. Beleza. E agora sim. count data. Tem os dois aqui, eu vou pedir qual é o nome da coluna. No caso, o nome da coluna é que ele vai agrupar, que são os infectados, certo? Uhum. É o que eu não selecionei ele vai agrupar. Então eu vou colocar aqui o nome da coluna, infectados. Eu quero que ele some os infectados, beleza? Feito. Agora eu posso ter a certeza de que a China, ele vai deixar tudo certinho, bonitinho. Ops. Ah, olha lá, ó a cagada. Tá como ABC. Ele tá, não vai somar então, texto. Entendi isso, tem que transformar isso para texto. Como, como não tem, por exemplo, meio infectado, né? É. Um e meio, eu vou transformar esse no cara... Meio inteiro. É, no meio inteiro, né? Tem três pessoas e um quarto. Então ali, transformar transformei, tipo, alterado pra no número inteiro. Agora quando vier bacana um show de bola. Eu posso carregar esse cara agora aqui para o meu Excel, posso carregar ele para o Power Pivot, posso carregar ele para onde eu quiser e sair trabalhando nos dados agora. Carrega ele aí, teu então, nós. Carreguei, tá lá, ó, criou uma abinha nova, né, uma planilha. Se eu falo aba, ah, o Benito bota um ovo, ele me mata. É... Oh, erros. Muito bom, o que, que a gente faz com assim. isso agora? A gente está organizado que a gente errou, e aí precisou cortar o um tempão e agora o Fábio vai fazer um negócio o negócio. O que a gente faz com isso agora, meu querido? Ah, eu já nem sei mais. Vamos vai. lá. Deu pau? Aí a gente precisou cortar e vai voltar. Bom, é, deu pau porque esse, eu, essa Hack do Power Query botou aqui type text, aqui nesse negócio. Type text, é só preciso de type number. É, quando vocês forem fazer, não, terá, não vai ter dado isso. Ele vai é, ter trazido o número direto. Não sei porque o raios, converteu novamente para texto Mas isso é um após. bom negócio. Ele Converteu sozinho, ele transformou o número em texto. É quando você for jogar para Excel e ia dar pau. Isso. aí você corrigiu agora para cá. Não tem então vou você replicar e der pau. Pode ser isso que aconteça. É a gente tá dando porque a nossa encenação aqui foi maravilhosa. Passa foi bem, foi. não o que você faz com isso agora, Juliana? Isso que ah, não é fantástico. É. Tá parecendo Eu... um vaso aqui. Improviso. <risos> Parece um não basta sacanagem. É. Então eu peço para carregar, eu escolho onde, né? Eu posso carregar isso aqui para uma tabela dinâmica direto para fazer uma análise, um gráfico dinâmico, uma tabela que direto no Excel, Power Pivot e por aí vai, certo? Beleza. Eu vou direto pro tabelão do Excel mesmo pra gente poder enxergar mais rápido esses dados. Então eu vou pedir uma planilha existente aqui, Buenas, OK. Ele vai trazer todos os dados que estavam lá. De novo, aqui no caso eu tenho oh, só os oh, casos. agora, ah, agora é. aí, coisa linda. <risos> Falei que funcionava? Falou ah, que funcionava. <risos> tá. Então aqui eu tenho os casos confirmados uhum. dia após dia. Então uma das coisas que está bastante, o pessoal tem feito, é um race chart, um gráfico de corrida para ficar mostrando quem está com topo de, de, de dia a dia, qual é o país que está com topo dessas uhum. minhas, dos meus agora, só para ter uma ideia, à medida que vai atualizando lá a página, ele vai atualizando automaticamente aí. Perfeito. Se eu vier aqui em data, ele tem lá do dia 22 é, do 1, que foi o primeiro dia que ele começou a atualizar, não sei se é o dia 1 do, do Corona, creio que sim. sim, certo? É, até agora, no dia... 18, que no caso é ontem, claro, é. o dia que nós estamos gravando. Então, o dia que for ao ar, é, vocês já sabem o dia que a gente gravou certo? Foi o dia 18. Beleza? Entendi. Muito é. bom. É isso aí. Uma demonstração rápida de como a gente consegue fazer automação da extração de dados, tratamento desses dados e já tem uma base disponibilizada para sair brincando e fazendo análise. Eu tenho uma dúvida de pardal mané. Mas vamos ah. lá. Eu não consigo fazer isso com todas as informações que eu tenho disponível em sites. Perfeito. Tem que ter alguma formatação, algum tipo específico para que você faça essa consulta ou não? É, tem um modo tranquilo, né? O um modo easy e um o modo hard ali, né? O é, um modo trouxa, modo macaco, Modo macaco. É assim, depende muito de como os dados estão na web. E quando você acessa sites, que nem por exemplo a gente acessou aqui, depende da forma que eles estão estruturados. Desse jeito que a gente pegou esse site, ele já veio com todas as, a massa de dados já pré-definida com vírgulas e tudo bonitinho. Às vezes a gente acessa um site que ele não vem as informações, daí o que, que ele busca? O HTML, ele vem os objetos do HTML, aí é um caos, você precisa entender um pouquinho mais para fazer essa extração. O Power BI tem uma ferramenta de inteligência artificial onde você consegue, sim, ir falando para ele, ó, oh, quero que você pegue isso e isso e isso, e ele entende mais ou menos o padrão que você Qualquer, como se fosse preenchimento relâmpago. Então não dá pra você pegar de qualquer, a base tem que estar previamente já estruturada e própria para isso aí. É que sim, geralmente você sim, também sim. pegar, é, a, talvez aí os portais que trabalham com dados, teoricamente. Teoricamente eles estão estruturados como tabela. Certo, Ju? É, o que que o Power Query lê, assim, de bate pronto? Table. Então se, na, no, se no nossos dados lá dentro do, do HTML fossem estruturados como table, ou a própria massa de dados fosse, por exemplo, no nosso caso, o CSV, uhum. não precisa Tranquilo. fazer nada, já vem automático. Se não, precisa de um tratamento, precisa de alguma outra coisa. Ali, às vezes, entra no, no lado mais web scrapping, que é um conceito de raspar ah, os dados. O Rui trabalhou com isso aqui. É, eu, eu lembro do vídeo que ele gravou aqui. Esse é o conceito, web scrapping, que a gente Beleza. raspar os dados lá de dentro para poder extrair alguma coisa. Show certo? O fácil e o difícil aí fica a critério lá do site que você está querendo fazer a extração. Beleza, Ju? Temos o Corona sendo compartilhado aqui. Né? É, olha é, isso. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, certo? Fábio obrigado de novo pela presença e Opa, até junto. a semana que vem. Ah, até a semana que vem. Porque é provável que você esteja aqui. Semana que vem Ou a gente vai outra. falar sobre Power Query de novo. Só que daí vai ser Power Query. Power Query, vai ser Power o negócio. a gente vai, esse vai falar Aqui foi bastante... o primeiro vídeo, né? Foi o primeiro, que a gente falou que é o segundo, mas tá lá. Tá... Vai estar feito, certo? Vai, no caso já foi. Que nós gravamos é... esse, mas foi. <risos> Beleza. Fica aí que você vai conseguir da edição. Beijo. Show de bola. Valeu.